Oi todo mundo, eu sou a Isa e esse é o último vídeo de analisando períodos da faculdade de jogos digitais. O sétimo período é o último período do curso que eu escolhi, que foi tecnólogo em jogos digitais, tem três anos e meio e sete períodos. Então a gente tá aqui, ai que tristeza, para analisar o meu último ano na faculdade e falar um pouquinho sobre tudo, como é que foi tudo, assim, né, encerrar de fato essa série. A planilha tá bem feia, né? Lembra, gente, que a gente já viu aqui que saiu aquele jeitinho bonitinho que eles estavam mostrando pra gente. Então, acabou aquilo, né? Eu até tentei procurar de novo, não achei. Só tem essa tabela. Vou mostrar aqui essa tabela, porque é a tabela que vocês vão ver. No caso, não essa de 2018, né, porque eu entrei em 2019. Vocês vão ver a outra, mas é bem nesse estilo também, só pra vocês não ficarem confuso caso vocês forem pesquisar também. Vamos lá, eu tive três matérias, na verdade, que foram as matérias obrigatórias, né, que foi é, marketing e publicação de jogos, experiência criativa, clínica de tique, e eu ainda tive que fazer duas eletivas para fechar as minhas horas de eletivas. Vamos começar aqui em marketing publicação de jogos. Vou começar já mostrando o que foi o nosso projeto da, da matéria. Marketing e publicação de jogos foi uma matéria para falar literalmente de marketing, mas voltado para jogos. Então a gente teve várias aulas explicativas sobre marketing e sobre, assim, muita coisa, na verdade, sobre... Landing page, press kit, trailer, teaser, todas essas coisas que a gente escuta muito falar, press release, eu aprendi o que são e para que elas são utilizadas. E eu tive que fazer todas elas também. Então, o nosso projeto final foram várias coisas: foi uma landing page, que é isso que vocês estão vendo aí, um trailer que também tá aí, um press kit, um press release e eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa. Então, a gente teve que fingir realmente assim. Pra quem tava lançando o jogo, fez sentido, né? Mas eu tive que fingir que eu estava lançando o iFashion, que na verdade, vocês já viram o iFashion por aqui. Quem assiste meus outros vídeos, não só os vídeos da faculdade, sabe que eu ia lançar um jogo de moda. E a gente acabou não lançando porque a equipe não, não continuou. E assim, eu sozinha, sinceramente, não tenho uh, o conhecimento pra fazer esse jogo. Se eu fosse fazer ele sozinha, sozinha, ia demorar muitos anos, assim, de pique de um vale, porque eu não sei, não fiz a trilha de programação, né? Então, meu conhecimento, meu conhecimento de programação, ele é muito básico, eu só entendo, mas eu não sei criar alguma coisa do zero. Então, esse aqui foi a nossa landing page fake, tem um monte de coisa aqui, tem eu desenhada, eu amei esse desenho, sério, ai, eu adorei. Tem até os vídeos do YouTube. E o press kit que é uma ficha técnica, assim, pra galera. Tipo, ah, você lançou o seu jogo. Então, quem vai falar sobre o seu jogo precisa de um lugar que veja todas as informações pra poder colocar numa reportagem. Então, isso aqui é uma coisa bem, tipo, ligada pra... É a imprensa. Então, não importa muito pra vocês. Mas a matéria foi bem legal, eu gostei bastante, né? a gente falava muito só que, gente, eu não tô acostumada a ter aula de noite, assim, eu tive aula de noite na pandemia e na pandemia você tá em casa, sentadinha aqui, aqui na sua cadeira, com meu cobertorzinho e assim, você ter aula na faculdade de noite até as 11 horas, né? gente, sério teve que tava um frio que eu fui embora, porque tava frio, então assim não Foi difícil essa minha readaptação, até esqueci de falar isso no começo do vídeo. Mas todas as matérias que eu estou falando aqui foram presenciais, tá? Todas as matérias eu tive no presencial. Esse, o sétimo período foi presencial, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto foram online. É bem cansativo, assim, ter aula até às 11 horas da noite. E eu acho que isso talvez tenha atrapalhado um pouquinho a minha experiência em relação à matéria. Porque essa era a única matéria que eu tinha aula até esse horário. Mas a matéria foi muito legal. A próxima matéria que a gente vai conversar é Experiência Criativa. Oficina de Publicação de Jogos. A Experiência Criativa, a do sétimo período, ela é continuação da do sexto período que tá ali em cima, que é a Experiência Criativa concluindo jogos. Eu fiz o mesmo jogo durante um ano. Porém, eu não posso mostrar esse jogo para vocês. Então, assim, esse jogo... Talvez tenha um vídeo dele no futuro, mas eu não tenho certeza. Quando ele for lançado, eu posso trazer ele aqui. Se ele for lançado, eu espero que seja, porque a gente trabalhou muito nele. Mas até lá eu não posso mostrar nada sobre ele. Mas o que eu posso falar é... É um jogo sério que a gente fez. Eu até fiz junto com o Pibic, que é um, uma coisa de pesquisa que tem na faculdade, né? Então eu... Participei do BB, que fiz pesquisa, né? E eu fiz esse jogo. Eu, o Matheus e a Joy. A gente foi a nossa equipe. A Joy, como artista, o Matheus, programador e eu, como game design, roteiro e todas as outras coisas que precisasse ver no som. A matéria em si não teve muita coisa. Foi realmente mais pra gente fazer o jogo e entregar. essa matéria, a Clínica de TIC, que é a Clínica de Tecnologia da Informação e Comunicação, que é uma matéria obrigatória pra todos os cursos de computação. E, gente. Ai, eu tive prova nessa matéria. Pensa no meu desespero depois de anos sem fazer prova, ter que encarar uma prova assim, na mão ainda, entendeu? Tipo, pegar na caneta, escrever. Gente, foi desesperador pra mim. Deu tudo certo, passei, foi fui muito bem. Mas é uma matéria pra falar sobre hardware, pra falar sobre servidor, pra falar sobre Linux, principalmente, Wi-Fi, enfim. É uma coisa bem assim, TI, sabe? Sim, tipo, você chegou até aqui sem nenhuma skill de TI, seus pais estão pedindo pra você arrumar um modem e impressora, nessa, nessa matéria você aprende algumas coisas assim. Impressora não, mas um modem sim. Foram só essas três matérias obrigatórias e mais duas matérias é, eletivas, então eu tive cinco matérias no total. As três obrigatórias, já falei sobre elas, mas eu vou falar também sobre o projeto comunitário. Que é... O projeto comunitário é uma coisa obrigatória da PUC, que você tem que fazer. Você escolhe alguma coisa pra fazer, tem, tem muitas opções lá entre, tipo, arrecadar coisas pra, pra quem precisa ou dar aula e, enfim, gravar vídeo. Eu escolhi, obviamente, gravar um vídeo sobre o meu curso, o vídeo ficou muito legal. É dado como uma matéria, né, uma disciplina, projeto comunitário, e não foi fácil. Eu cheguei que refazer até uma parte escrita que a gente tem. Assim, fazer o vídeo foi bem legal. Eu espero que as pessoas assistam os vídeos. Que eles passem os vídeos nas escolas, né? Que foi pra isso que foi feito. Aí agora falando das minhas duas matérias que foram eletivas. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. O meu trabalho final dessa matéria. Primeira matéria que eu vou falar pra vocês. Foi essa aqui que foi Estudos da Cor. Eu peguei essa mané, matéria imaginando que ela fosse ser alguma coisa parecida com teoria da cor que eu já fiz, já falei sobre ela aqui. E, gente, eu tive que pintar nessa matéria, tá? Eu tive que, assim, trazer lá do fundo as minhas habilidades artísticas pra pintar. Ai, foi um caos. Olhem só, vou mostrar aqui pra vocês. Olha que pintura maravilhosa que eu fiz. Gente, essa matéria me deu um trabalho. Tô falando sério. Isso aqui foi tudo que eu fiz na matéria. Eu tô literalmente mostrando pra vocês... Tudo o que eu fiz na matéria inteira, tá? Inteira. Olha essa pintura maravilhosa, né? Vou vender na internet. Ai, que vergonha mostrar isso no YouTube. Espero que a minha eu do futuro olhe para isso e fique... Muito bom. Enfim. E aqui também a gente tem uma produção artística que é essa aqui. Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. Porque, gente, eu fiquei horas fazendo isso no Photoshop, entendeu? Graças a Deus a professora foi maravilhosa e deixou a gente fazer... Um trabalho do jeito que a gente quisesse, eu pude fazer uma montagem digital, me deu um trabalho pra caramba, mas ficou muito legal, ficou do jeito que eu tava imaginando, gostei bastante, então essa foi a minha matéria de estudos da cor, que foi uma das eletivas que eu escolhi. Olha aí gente, agora sobre a minha última matéria que eu vou falar, que foi inovação nos processos de negócio, foi a minha segunda matéria eletiva, matéria eletiva pra quem tá perdido ainda, esqueceu, alguma coisa do tipo... É a matéria que eu escolho fazer. Então, a gente tem uma carga horária, tipo, acho que 400 horas de matéria que eu escolho fazer. Eu escolhi essa segunda matéria, que é uma matéria de processos, assim como esse que você tá vendo aí. Isso aí é, tipo assim, um pedacinho do processo, tá? Porque ele, na verdade, é gigantesco. Olha só, cadê? Aqui tem muito mais partes dele. Mas tô mostrando aqui só pra vocês entenderem sobre o que eu aprendi, que foi metodologia BPM, n não sei falar até agora, mas foi realmente processo, não tive prova nessa matéria, <risos> tive só esse trabalho gigantesco, vários trabalhos gigantescos na verdade, e a questão aqui que eu aprendi foi criação de processos mesmo, e ela foi bem, assim, bem fora do que eu uso na minha vida, mas foi uma habilidade nova pra eu aprender, sabe, uma coisa nova pra eu aprender, eu gostei bastante. Bom, gente, foram todas essas matérias que eu aprendi no meu sétimo período e último. E a gente teve a um Pukim Show também, mas como eu disse, eu não podia falar muito sobre o meu jogo, então não apresentei ele em lugar nenhum. Eu tô bem, assim, triste e feliz de estar tá me formando. Foi uma caminhada muito legal, eu gostei de tudo. Eu só não gostei da pandemia, que fez com que eu tivesse dois anos de aula online, que isso foi bem triste. Mas passou, né? Graças a Deus. Nossa, quando a gente para, assim, pra pensar que passou, é, é muito louco. Parece que faz 10 anos que isso aconteceu, mas foi, tipo, literalmente seis meses atrás. <risos> eu gostei muito do curso. Eu vou sair, assim, realmente sabendo várias coisas diferentes. Eu acho que agora é o momento que eu vou ter pra me especializar em alguma coisa específica e seguir pelo caminho que eu quero seguir. Muitos amigos meus desistiram da área de jogos, muitos querem trabalhar, muitos trabalham com a área de jogos em empresas grandes. Então é muito legal ver que cada um foi para um lado diferente e a faculdade proporcionou conhecimento para cada um escolher o seu lado. Então eu gostei muito, eu estou triste de deixar a faculdade que eu queria ter tido mais aulas presenciais Mas eu vou continuar, então eu vou ter aulas e vou ter mais coisas para falar aqui pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de assistir toda essa jornada Se você tá vendo tudo isso numa playlist, comenta aqui embaixo Me fala que você viu todos os sete vídeos do uma vez só Eu vou ficar muito feliz de saber que alguém se interessou tanto a ponto de ver todos eles juntos E depois que eu já me formei comentem aqui embaixo se vocês se interessam pelo curso, se mudou alguma coisa se te ajudou, qualquer coisa que vocês tenham pra falar, eu quero ouvir e podem entrar em contato comigo pra tirar qualquer tipo de dúvida sobre o meu curso se vocês querem opiniões também a respeito do curso de vocês, vocês querem que eu veja grades ou não que isso... Né, vai fazer alguma coisa porque o nome da matéria às vezes não reflete muito bem que a matéria passa, mas qualquer tipo de ajuda qualquer coisa, eu tô aqui pra ajudar e se você estuda na PUC também que já vi muita gente falando assim ah, eu sou do YouTube, pode falar comigo fala comigo, me encontra lá, vamos conversar eu vou continuar lá porque eu vou continuar a estudar então eu espero ver todos vocês e muito obrigada por terem assistido tudo até aqui tchau